Ó, oh, se liga que nesse vídeo, eu vou explicar pra você sobre a Buideral, por que que eu estou trocando, por exemplo, ali de Logos, que é uma empresa que eu sempre usei para fazer as automações de e-mail, na lista de e-mails, pra Buideral agora, neste exato momento. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Júnior Moreira, se você não é inscrito do canal, já se inscreve aqui, porque aqui a gente fala muito sobre ganhar dinheiro na internet, e é isso daí. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal vamos embora com tudo Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você Quero explicar pra você é, sobre A Buideral, né? Algumas pessoas têm me perguntado Isso porque é, lá nos meus grupos De alunos e tal, muitas pessoas Viram que eu tô usando a plataforma Buideral Eu sempre usei ali de lovers pra e-mail E entre outros fatores E aí eu quero mostrar pra você agora alguns dos fatores Que me fizeram mudar pra Buideral Neste exato momento. Ó, oh, e hoje tá diferente, hein, mano Tô gravando de boné aqui, diferente Primeira vez, boné do Instagram né? Lembrando que dos dias 9 a 11 de de novembro eu vou fazer uma Black Friday no meu treinamento pela primeira vez. O treinamento top 1 do Brasil. Hein? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição o link dos grupos do <risos> WhatsApp para Black Friday, tá? Clica aqui e já entra direto em um dos grupos, porque as informações sobre desconto, tudo será enviado somente para quem está dentro do grupo. Nos dias 9 a dia 11 vai estar tá rolando essa promoção, beleza? Bom, vamos lá, mano. Por que, que eu mudei é, para Budeirão? Vou compartilhar minha tela aqui com você agora. É, vamos lá, vou compartilhar minha tela com você aqui agora. Inclusive, estou editando uma imagem aqui no Canva agora do porquê que eu mudei aqui pra para buideral ok é bom mano o que que acontece eu hoje tá para você tomar noção hoje eu tenho muitos muitos e muitos leads é, através da internet né nas minhas listas de e-mails hoje passa de 100 mil leads para você tomar noção é no total tá e dentro da buideral eu achei interessante mano porque além de ser uma plataforma que você pode utilizar o e-mail marketing você pode criar tem várias outras ferramentas dentro mas eu quero que você entenda o seguinte tá Por que, que eu não usei a buideral porque eu não tivesse a ideia antes antes eu confesso que eu usei ela há mais ou menos um ano e meio atrás e a ferramenta era totalmente diferente do que ela é hoje né hoje está na versão 4.0 tá uma versão realmente assim que me surpreendeu para caramba tem me surpreendido para caramba Anteriormente, a primeira vez que eu usei lá atrás Eu confesso que eu não tinha me adaptado muito eu achava muito complicado mexer na ferramenta é, Entre outros, hoje tá muito mais simplificado E as ferramentas estão é, muito mais Otimizadas, tá? Então hoje dá para usar Tranquilamente, só que, mano ó, ó, ó, Por exemplo assim, ó, vou, vou te dar um exemplo No caso da Lead Lovers aqui, hoje Como eu tenho um pacote muito é, né, Eu tenho um número de leads muito alto Na Lead Lovers, eu pago mais De mil reais, por exemplo, por mês, né? Tudo mais. Na Buideral, você paga um valor Mensal e você tem acesso à lista de e-mails e de acesso aos funis, acesso a tudo basicamente por um valor mensal, tá? que sai é muito mais em conta se for olhar mas eu quero mostrar para você aqui ó mano a, a empresa ela tem muita coisa para quem trabalha com marketing digital tudo tudo na, em uma plataforma só você entendeu Vou mostrar para vocês aqui é uma plataforma de criação de páginas ó, vou mostrar para você uma página que eu criei ontem uma página para o meu mini curso gratuito inclusive meu mini curso gratuito eu vou deixar aqui na descrição para você se você quiser baixar também tá é, vou deixar vou mostrar aqui para você ó demitiu meu patrão essa página eu criei ontem pela buideral tá só para você ter uma noção, ó. Olha só para você ver uma página totalmente responsiva, tá? Deixa eu só abaixar o tamanho do, do, do, do meu vídeo aqui para você dar uma analisada. Ela você é uma página totalmente responsiva, dá para você fazer muitas coisas legais, ó. Aqui tá mexendo para você ter ideia, tá? Quando entra na página aqui, ó, deixa eu atualizar a tela para você ver o jeito que o vídeo entra, o vídeo entra balançando e tal. E essas é, é ferramentas, por exemplo, que na, em, em outras plataformas de páginas de vendas, por exemplo, não oferecem, tá? Então tem toda, mano, uma plataforma de criação de página e é muito simples é, de aplicar, muito simples de fazer e é muito Rápido, é muito rápido e a quantidade de ferramentas que tem para você durante as criações de página é muito grande, ó. Essa é uma página que eu tô fazendo agora. É. Eu tô recriando a página do meu treinamento, o método Instagram, ó. Então eu tô refazendo ela. Eu só para você ver como é que ela tá ficando bonita, tá ficando muito foda. Tá vendo? Então dá para fazer muita coisa aqui. Só que além disso, ó, só para você tomar noção, tem que uma ferramenta de, de páginas, tem é, listas de e-mails, criação de funil. É, tem ferramenta para o webinar, tem aqui, ó, a criação de, de, de, de área de membros, então por exemplo, se você quer criar um curso gratuito para a sua, sua audiência, por exemplo, o meu mini curso gratuito que eu estou falando para você que está aqui na descrição, é, se você quiser se cadastrar nele, é um mini curso que ensina a vender pela, pelo Instagram, as aulas do mini curso estão dentro da área de membros aqui da Buideral já, tá? então se você acessar você vai ver como que é a área de membros por dentro, só que você pode criar o seu curso pago ou até mesmo um curso gratuito como eu fiz aqui colocar aqui dentro, é tudo dentro da mesma plataforma pode criar chat dentro do seu site tem ferramentas de webinário é, tem ferramentas de telegram, ó, então você pode criar funis para dentro do telegram pode criar aplicativos, né, de celular e colocar nas principais lojas mano, então dá para fazer muita coisa muita coisa, ó, tem ferramenta para e-commerce dá para você criar... É, como que eu falo, é funis de vendas específicos, inclusive já tem vários nichos diferenciados aqui mano, dá pra fazer muita coisa, tá? olha só pra você ver, tudo que são ferramentas da pra você usar. eu não vou mostrar todas aqui, porque realmente é muita, tá? É, dá pra você criar aqui, olha, fazer, mandar mensagens via SMS um autorresponder para Instagram, tá vendo? então, olha só pra você, ver. dá pra fazer muita coisa aqui, tá? então, dá pra fazer coisa pra caramba e pra quem não sabe, tem um plano da, da, da, da, da Boideral pra quem quiser testar você paga um real no primeiro mês, tá? Um real no primeiro mês, e aí começa a cobrança no segundo mês, que é o valor mensal de 150 reais. Aí que dá para você entender uma das diferenças, ó. Só para usar Lead Lovers, por exemplo, uma ferramenta de e-mails, o plano mais básico, você começa com 184 reais. o plano mais básico, para você som, somente criar listas de e-mails. Aqui você tem tudo isso por 149 por mês. Então imagina se eu fosse contratar uma ferramenta de funil, uma ferramenta de e-mail marketing, uma ferramenta para criação de páginas de vendas, uma ferramenta para, sei lá, para funil de Telegram, uma ferramenta para e-commerce aqui, uma ferramenta para contratar. sabe? e gastar muito mais dinheiro. Então sim, é... esse é um dos motivos pelos quais eu tenho mudado, tá? Bom, se você às vezes. Usa Builderal ou, ou tem vontade de usar E quer mais vídeos sobre esse assunto Aqui, eu vou Coloca aqui nos comentários que eu posso gravar mais vídeos Sobre a ferramenta para você na, na, Nos próximos dias, nas próximas semanas Para o canal, tá? Bom, se você quiser saber mais Sobre a ferramenta, eu vou deixar esse link aqui na descrição Esse link que tem esse plano de 1 um real Você vai ver tudo dentro da página que tem Dentro da ferramenta, e aí se você achar interessante é, Fazer um teste Por um mês, por exemplo, que é 1 um real Faz um teste por um mês, se você achar interessante Você continua, se não quiser também continuar, não tem problema nenhum né? É questão de adaptação Se você vai achar a ferramenta legal ou não Beleza? Mas esse é um dos motivos Agora, se você quiser que eu grave vídeos específicos Sobre algum assunto aqui ó, Júlio, Mostra como é que você cria a página de vendas Mostra como é que você faz a lista de e-mails Mostra como é que cria um funil, coisas do tipo Vai colocando aqui nos comentários que eu vou anotando E vou trazendo esses vídeos para você Aqui também é, para o canal Beleza? Então é isso aí, mano Tamo junto, então até o próximo vídeo e valeu!